Ah, galera aí da rede social, tudo bem com vocês? Cheguei agora, aí eu resolvi gravar um vídeo de motivação Porque eu tenho caminhado, conversado com pessoas Caminhado pela rede, LinkedIn, Facebook, Twitter E cada um de nós aqui temos é, pessoas diferenciadas em nossas redes e, também, quando eu atendo o paciente desde a criança ao, ao adulto, a terceira idade, e eu percebo, desde o ano passado, e isso tem uma história longa também, as pessoas estão perdendo a paz. Mas, e aí? O que, que eu faço? O ano de 2018 foi um ano muito difícil né, para o ser humano, e eu percebo que está havendo uma, uma leve melhora. E aí eu, eu decidi é, falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque muitos estão sem paz. Uma pessoa sem paz, ela não tem discernimento para se orientar e se organizar na vida. Todos nós, por algum motivo, perdemos nossa paz, mas essa paz que nós perdemos, ela não pode nos levar a perder a nossa qualidade de vida, o nosso humor, tudo é muito momentâneo, o medo é necessário, a angústia é necessária, a ansiedade é necessária, mas eu não posso caminhar com ela, porque nesse mundo que nós vivemos, nós não teremos muitos conflitos, discórdias, doenças, aflições, angústia, mas o que fazer isso? Como obter a paz? E como eu pertenço a uma igreja chamada a Igreja de Nova Vida, até onde eu vou ministrar o meu curso de liderança, e inclusive Grátis e pago, eu resolvi trazer uma, uma mensagem para vocês para despertar. É uma mensagem de despertamento, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês. É um versículo muito pequenininho, olha. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Houve uma história muito longa aqui, e essa, esse pequeno versículo está na carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Teve um momento que Deus Ele mudou a história. Essa carta que, tá, que ela foi mandada por intermédio, de algum de que eu não vou entrar aqui em, em mérito de quem foi mandado, mas foi a partir de Deus que essas pessoas mudaram. Então, olha só um pedacinho aqui para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Às vezes Deus nos permite ou nos retira de algum lugar que é confortável para nossa vida, para vir um despertamento. Então, ele caminha com uma carta para que aquele povo comece a compreender que aquele lugar que Deus mandou aquele povo ficar, era aonde seria aprendido muitas coisas ali. Eu não estou aqui para pregar nada, é só uma palavra de paz. Então, Deus encaminhou aquele povo para ali. E aí, eu vejo isso também nas empresas. Quer ver? Procurar a paz da cidade. É, nós precisamos de pessoas que despertem a paz, seja da cidade, na empresa, dentro da sua residência, nos seus lares, com os amigos. Nós precisamos ser pessoas que levem a paz, despertem a paz. Líderes, executivos, empresários, empreendedores precisam ter esse discernimento de levar a paz para a sua empresa, onde estarão ali colaboradores trabalhando conforme a missão, a visão e metas dessa pessoa que é o dono dessa empresa ou dessa instituição ou mesmo residencial. E continua aqui, ó. Então, procurar a paz da cidade para onde vos deste rei, E orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vos paz. Então, eu preciso ter paz para espalhar paz. Então, o que aquele povo queria não era vir para a Babilônia e se permanecer na sua terra. Mas, quando Deus ele diz, eu vou tirar você de algum lugar, alguma coisa é necessário para que você cresça. Mesmo que seja no, seja no meio de um conflito nós perdemos a paz muito rápido às vezes até dentro de casa, alguém chegou o marido chegou, o colaborador chegou e comentou alguma coisa que você não estava esperando a sua paz vai embora e aí a gente tem que ter discernimento espiritual, nos conhecermos é, interpessoalmente para evitar esse processo de todo esse desgaste então se você está passando por algum problema é, perda de emprego, é, necessidades financeiras, precisa se recolocar no mercado de trabalho, acredite que isso foi permitido por Deus para que você possa crescer. Talvez você pense assim, ah, essa mulher é maluca. Não, gente, eu já passei, passo por isso também. Eu não digo, eu não, eu não, eu não tenho costume de culpar as pessoas por eu estar passando meus problemas. Por que eu não tomei a atitude para evitar passar? E se eu não tomei, alguma coisa aconteceu. Então, se você está passando por um problema de desemprego, por lutos, é necessário você mudar a sua história. Ou então, ora, fique quietinha. Eu não sei qual a sua fé, eu não sei o que que você, com quem você convive, eu não sei se você é eu não sei. Eu sei que todos nós... Precisamos nessa terra levar paz. Na você trabalhar numa empresa que te tira a paz. E aí você precisa estar nela para levar, levar o pão nosso de cada dia. Eu Quando eu trabalhava numa empresa, numa empresa, eu trabalhei em várias, né? Mas nessa última eu trabalhei de 2014 a 2016, eu procurei levar a paz para as pessoas, mas eu estava sem paz, porque eu entrei dentro de uma instituição onde eu não sabia nada, A coisa depois um dia eu conto essa história, mas eu permaneci nessa empresa por quatro anos, então nós fomos negociando, foram as três, quatro vezes eu coloquei o meu cargo à disposição e quando eu vi que a coisa não ia resolver, resolvi ficar na minha, pedir a Deus mudasse toda aquela história. E ele foi mudando, porque eu acredito que há tempo para todas as coisas e que nós passamos, o outro não vai passar. O que eu passo, você não vai passar. Podemos ter algumas coisas, umas nuances né, que parecem ser, mas não são. Então, muita gente, quando perde a paz, quando está em sofrimento, quando perde um, um imóvel, quando perde um emprego, quando perde alguém da família, que é um luto horrível, quando perde alguém ou alguma coisa, muitas vão juntas nessa perda. Muitos até morrem, se matam, porque não conseguem ter esse discernimento e sabedoria e prudência espiritual. Por quê? Não estavam acostumados a perder. E perder... Todos nós vamos nos perder até o momento de nós sairmos dessa terra. O que nós precisamos aprender é ter paz. E para ter paz, nós precisamos orar. Eu não sei qual a sua crença, mas nós precisamos orar de acordo com aquilo que você acredita. Respeito às as, é, as crenças de cada um. Então, cada um vai orar pelo aquilo que acredita. Eu acredito... Eu sou protestante, então eu tenho uma corrente para quem eu acredito, né? Acredito em Cristo, ele foi um grande líder e servidor e muitos líderes hoje em dia, eles querem ser servidos e não querem servir. Eu tenho até um lema quando eu vou parabenizar uma pessoa, quando eu faço, eu compartilho o emprego, eu digo assim, olha, eu é que agradeço a você por estar aqui vindo, porque eu vim para compartilhar, para multiplicar, eu vou mudando a história. E o que eu aprendi na minha vida é ter um espelho, e o meu espelho é Jesus Cristo, porque ele foi o único líder mundial que foi, que cativou pessoas, ele transformou cada ser humano em pessoas mais é, acertadas.